Oi, tudo bem? A gente vai fazer o vídeo dessa semana e o tema é gratidão. Eu, hoje pela manhã, fui auxiliar um colega numa cirurgia, acabei de fazer outro procedimento aqui, um pequeno procedimento no, na minha clínica e não tem outra mensagem a não ser gratidão essa semana. Eu comemorei meus 38 anos, ó, entreguei minha idade para vocês, Entreguei, completei meus 38 anos essa semana, minha filhinha mais nova completou 6 anos de idade, minha esposa vai fazer esse aniversário também na próxima semana, e quando a gente vê as coisas acontecendo, a nossa vida tudo passando, não tem outra coisa senão ter um coração cheio de gratidão a Deus, de ver tudo que ele já fez até aqui e tudo que ele fará. Mas o que mais me motivou a chegar hoje para fazer esse vídeo, foi por causa realmente do aniversário da minha filha. Semana passada, uma colega da igreja pediu para eu visitar uma sobrinha dela que estava no hospital e ao chegar lá no hospital, eu deparei com uma cena muito triste mesmo. Uma menina de 6 anos de idade deu entrada no hospital por causa de uma dor de cabeça e foi diagnosticada com uma encefalite viral, ou seja, um vírus acometeu o cérebro dela causou um inchaço muito grande e ela acabou tendo morte cerebral por causa desse vírus. Imagina, uma criança de 6 anos e quando eu deparei com aquela situação ali, eu só lembrei da minha filha e lembrei de um filme que eu assisti chamado é, Os Corajosos. Esse filme ele relata um pai também que perdeu uma filha de 9 anos de idade e no começo ele teve uma frustração muito grande. E depois ele, ministrado por Deus, ele aprendeu a agradecer a Deus pelos nove anos de convivência que ele teve com a filha dele e começou a enxergar para o filho dele mais velho, que estava até abandonado, que ele não tinha um relacionamento bom com o filho, começou a olhar diferente com o filho, começou a se relacionar diferente com o filho, então eu ministrei isso para essa colega da igreja, infelizmente a menina veio a falecer, mas agradeça a Deus pelos seis anos de convivência que você teve com ela, e eu aprendi, Assim, a dar mais valor ao meu relacionamento com os meus filhos, a me dedicar mais a ele, a ter mais tempo para eles Porque a gente se envolvendo tanto com a cirurgia plástica, com as coisas do dia a dia, isso é a minha, minha, minha profissão e a sua, qual que é? Então às vezes você se envolve tanto, você mexe tanto e a família sempre é aquilo, o amanhã, o construir amanhã eu lembro quando eu era estudante de medicina, meu sonho era me formar. Depois que eu me formei, meu sonho era fazer a especialização de cirurgia geral, fiz. Meu sonho depois era terminar a cirurgia plástica, terminei a cirurgia plástica. De repente, seu sonho é ter um consultório, daí você monta seu consultório, você sempre nunca está satisfeito com o que tem e isso é ruim. Então a mensagem que eu deixo hoje é viver o dia, viver o momento, viver o hoje e sempre agradecido a Deus. Lembrando que deixa a ansiedade de lado, deixa. A gente faz projetos e fica às vezes vivendo só naquele projeto ali e esquece de viver o hoje. Projetos, metas, tudo isso são importantes para uma vida saudável. Mas lembrar de dar o tempo hoje para sua família, lembrar de dar o tempo hoje para Deus. Lembrar de ter o coração agradecido a esse Deus que tem feito tudo por nós é a mensagem que eu queria deixar hoje. Seja agradecido. E se tiver a oportunidade, veja esse filme, Os Corajosos, porque eu tenho certeza que vai impactar a sua vida como impactou a minha. Um abraço.